GK, Guarapuava Paraná. Planalto lá no fundão. 2020, PN, Conradinho, Izoque. Okay. Aeroporto, em toda a raça. Houve essa faixa e não é trote. Sua família tá na mira da minha glock. Arrepio, né? Vinte e dois, okay. Viemos só para buscar nossos malotes. Melha, tá na mira da minha glock Arrepiando é o né? beat esloque, Viemos só para buscar nossos malotes Nunca fiz dessa de jogar por brincadeira Visão de cria, tô cansado de besteira Tá morno humanos, tem sangue nessa bandeira Cada linha dessa é pra matar a turma dele inteira Seu presidente tá pensando que é o Bozo, né? No ano sufoco, Zé. Mais um mandraco cobrando as patifarias. Tenho sede de, de clipe. O governo sempre zero. Simpatia, os pit na contenção na contramão, nego. O bala seis caneco, preto na função, nego. Em cara assim tá pendurado, dois oitão, nego. No espelho, ter separos, fazer proteção, nego. Tossa colheita pode que não é sufle branco. Nós é o vírus que o seu sistema criou. doutor Corona, veio, tu sabe fazer pavô, morou. Tem muito mais pela frente, só começou Joe. Conversa a faixa. E não é trote essa família tá na mira da minha glock Arrepiou né Beat do isloque. Viemos só para buscar nossos malotes essa faixa E não é trote Sua família tá na mira da minha glock Arrepiou né Beat do isloque. Viemos só para buscar nossos malotes Passei por 16 e botei 20 mano Foi só fumaça Cada trago te trago uma obra prima lapidada Nunca me esqueci dos esquecidos mano Tô ligado quem fechar comigo, mano Forte abraço, meu cumpadi buga E amigo aí trancado que me escuta 27 anos não é 27 dias Tem vivência entre os meus que mané na aguentaria Queremos o que é nosso Pesando ouro maciço e muita prata Tamo buscando, invadindo casa por casa Gerações deram o sangue e deixaram muitas cria hora da vingança com sabedoria os jovens milionários à frente do tempo não herança veio do sofrimento o encerrado, será sempre seu tormento Se ficar na nossa frente, só lamento Então sai e leva junto o seu cinismo Cabe uma cova e tem seu racismo Morrer como verme é o prêmio do fascismo Tô com o dedo no gatilho da partilha essa paixão e não é trote Sua família tá na mira da minha Glock. Na mira da minha Glock okay? é arrepiante, né? vestindo isso aqui okay? viemos só para buscar nossos malotes.